quarta-feira, 17 de fevereiro Santos e Corinthians, a classificação de momento é essa Internacional 65 pontos Flamengo 61, Atlético Mineiro 60, Botafogo 58 Fluminense 53 o mesmo número de pontos do Palmeiras segue em sexto, 53 pontos o Grêmio 52, Atlético Paranaense 45, Ceará 45 Corinthians 45 viramos a página, chegamos ao Santos 45, Atlético Goianiense também 45, Bragantino 44 Vasco 37, Bahia 36 Spot 35, Zona Vermelha Para Fortaleza 35, Goiás 29, Coritiba 28 E Botafogo somando um ponto Botafogo agora chegando a 24 pontos, muito obrigado